tempo. Então, basicamente, ela é uma forma de segmentação da sua tabela dinâmica que dá um, como que eu posso dizer, uma visualização bem legal no sentido temporal, evidente por isso que se chama linha do tempo. Então, se você ficou curioso e boiou na minha explicação, peço gentilmente, que você fique após a vinheta. Temos recados, né? Não tem ninguém aqui no estúdio, mas eu pergunto para fazer de conta que tem. Ao contrário da semana passada que ficou o um senhor dos anéis aí né, ficou um pouquinho mais longo, hoje eu pretendo que o vídeo fique um pouco mais curto. Primeira coisa né querido, se você vai trabalhar com um negócio que se chama linha do tempo é evidente que a sua base de dados tem que ser um negócio temporal né, não adianta eu colocar aqui um monte de coisa que não tem uma certa ordem cronológica que não serve para bosta nenhuma, então é linha do tempo, então para você aplicar a ferramenta ela tem que ser feita aí com base em uma ba base numa base de dados temporal. No nosso caso, eu inventei uma base de dados aqui, olha lá que bacana. Olha que novo também esse exemplo, 2015, só faz 5 anos, né? Onde eu tenho ali, como se fosse o um acompanhamento de produtos, né? Então tem batata, lá embaixo acho que tem outra coisa, maçã, tem um monte de chuchu lá, beterraba, enfim. Isso aqui tem unidades da federação e pó. Então vamos supor, para o meu exemplo aqui, que eu tenho um acompanhamento de preços dos produtos, tá? Então todo dia eu pego dentro do mesmo estado, dentro de diferentes praças, eu pego diferentes né, cotações de valores e aí eu quero analisar esse negócio então a gente pode fazer análise de diversas maneiras eu posso montar dashboards customizados eu posso montar algo um pouco mais padrão como por exemplo o uso de uma olha que lindo pivot table ou uma tabela dinâmica como queiram aí tá que é o nosso caso que nós vamos utilizar hoje aqui como utilizar a segmentação de dados no caso a linha do tempo para a tabela dinâmica então a primeira coisa que você tem que fazer meu querido é inserir uma tabela dinâmica eu só queria mostrar para vocês olha que negócio legal legal. Essa é uma base de dados relativamente grande, né? Tem 65.729 linhas, então não é pequenininha. Os caras que mexem você vai falar, nossa, que bosta, eu já trabalhei com muito maior, tudo bem, parabéns para você, tá? No nosso caso aqui são 65.000. Bom, o que, que nós vamos fazer, pochetinha? Você vai selecionar a sua base de dados, então você pode fazer isso de diversas maneiras, né? Pegando aqui e clicando até lá embaixo. Não faça a seleção inteira dela, então não selecione a planilha toda porque vai dar merda. Então a minha sugestão é que você clique em qualquer lugar da base e dê um Ctrl T. Se você estiver utilizando o Mac, utilize o Ctrl A, que é o Ctrl All né, de tudo, beleza? Então, fez a seleção da tua base de dados, você vai vir aqui em inserir e vai ter aqui tabela dinâmica, tá vendo ali? Então, o que a tabela dinâmica faz? Ela é uma tabela dinâmica, eu não vou ficar aqui batendo no conceito dela, mas é uma tabela que você faz o arranjo das informações né de forma bastante dinâmica e traz uma análise. Basicamente, você transforma dado em informação. Beleza? Vamos lá. Então a base de dados já está selecionada, eu vou dar o OK e o Excel vai mostrar aqui a nossa tabela dinâmica. A tabela dinâmica está pronta. Basicamente, basta eu fazer o que agora? Basta eu fazer o cruzamento das informações, de modo que eu extraia a informação que eu quero. Então o que, que nós vamos fazer? Se você observar, né? Esses dados que apareceram aqui em cima, basicamente eles são os rótulos da nossa tabela dinâmica. É aqueles caras que estavam lá em cima. É por isso que eu reforço muito que a organização de uma planilha, ou de uma base como queira, ela é fundamental para que você explore as ferramentas. Não adianta, eu já falei isso 29 vezes aqui no canal, se é novo, não adianta você organizar a sua planilha olhando para a impressora, porque isso vai dar pau, vai limitar as ferramentas, vai limitar a produtividade aí do seu Excel. Então, o que, que nós vamos fazer agora, pochetinha? Nós vamos cruzar essas informações, né? Então, vamos supor aqui que eu quero cruzar ó, na coluna, eu quero o produto, e na linha eu quero a unidade da federação, beleza? Uma tabela dinâmica bastante simples. Bom, e aqui a exibição de valor, eu quero justamente os valores aqui. Então se você observar, se eu fosse ficar falando tudo aqui, né, eu ia ter que fazer um vídeo de tabela dinâmica, que eu já fiz, e depois outro agora de linha do tempo. Então, para ser não tão massivo, eu só vou passar um pouco mais rápido. Como não faz sentido eu ter uma soma de valores, né? Você não vai comprar carne num dia, no outro dia você soma o valor. Geralmente você pega o valor num dia, pega o valor no outro, pega o valor na outro e tira uma média dessas informações, certo? Não tem sentido eu ficar somando, como tá aí o caso dos preços. Então o que você vai fazer, Ó, Vou trocar aqui a soma configuração de campo de valor, eu vou trocar por média, tá vendo? E já vou pedir para soltar o número aqui, caso tenha separado decimal certinho, ok. Então o que, que eu tenho aqui? A minha tabela dinâmica construída no sentido de tirar a média dos produtos. Então se o pochete me perguntar qual que foi a média do preço do chuchu em Santa Catarina, eu vou responder para ele que em Santa Catarina o preço do chuchu foi 3,52 o quilo. E... A maçã no Rio de Janeiro foi 3,52, 3,51 também. Enfim, valores próximos porque o animal aqui fez tudo meio parecido. O que vale é o quê? Você tem uma certa visualização aí. Aí o que você faz, pochetinha? Você vai lá e coloca um gráfico em cima disso, né? Então você vem aqui, inserir. E vou colocar um gráfico aqui que vai entrar um gráfico dinâmico. Olha que maravilha, né? Vou até fechar. Então note que o gráfico dinâmico ele já é um pouquinho diferente, né? Onde você tem aqui a possibilidade ó, de selecionar as médias. Ficou minha cabeça na frente. Deixa eu tirar aqui. Média. Aqui, ó. Você pode selecionar, por exemplo, os ou você pode vir aqui e selecionar o produto que você quer, enfim, isso são características da tabela dinâmica e consequentemente do gráfico dinâmico. Botão, aonde vai entrar a linha do tempo, já que o vídeo é de linha do tempo e você não falou nada até agora? Acontece, querido, que toda esta análise aqui, ela está sendo feita em cima de toda a minha base de dados, que como eu mostrei lá para vocês, começa em 2015. Mas imagina que você quer fazer uma análise olhando, sei lá, o mês, o ano, enfim características temporais. Então da mesma maneira que você pode ter esses pequenos filtros aqui, ou de uma numa forma mais, mais braçal, você pode abrir lá o painel da tabela dinâmica e fazer a filtragem por lá, você pode colocar uma segmentação de dados em linha do tempo. Então se a gente pegar aqui, ó, clicando na tabela de dados, querido, você vai vir aqui em análise da tabela dinâmica, vai ter um negócio aqui que se chama ó, inserir linha do tempo. Você tem segmentação de dados também, que basicamente são filtros um pouco mais bonitos que você tem, no nosso caso eu vou ficar restrito a apenas inserir linha do tempo, se você clicar ali em segmentação de dados, você vê que é fácil usar também, é que a gente precisa render pauta para os próximos vídeos, então a gente acaba não mostrando tudo no mesmo só, a gente fazia isso no começo do canal, quando a gente era uma mula, então inserir linha do tempo, nós vamos clicar aqui, olha que bacana né, o Excel está pedindo assim, Quais são os parâmetros que você vai utilizar como linha do tempo, né? Quais são aqueles que você pode usar? Então vamos lá de novo, começo do vídeo. Linha do tempo, você precisa de uma variável temporal. Então não adianta você fazer isso em cima do qual cultura você quer. Qual o estado? Você precisa de uma informação que tem a data. Então, isso é bem legal, na verdade, para acompanhar processos às vezes, tá? Como ele já identificou que na minha base de dados só tem o campo data como data, eu vou clicar aqui em data. Vamos lá, meu filho, e dar um ok. Olha que legal, pochetinha! Ó que bacana! Ele abriu aqui como se fosse uma linha do tempo mesmo. Então note que é basicamente um filtro mais bonito. Só que olha que legal. Imagina que você quer agora, ó, de 2015 tá indo até 2017. Você só quer janeiro de 2015, beleza? Olha que legal olha o que acontece com a tabela, olha o que acontece, olha o que acontece com a tabela, olha o que acontece com a tabela olha o que acontece com o gráfico. Você quer é de janeiro a fevereiro de 2015, ó, e vai puxando. Olha que legal. Ah, não, eu só quero saber os valores em setembro de 2016. Tá na mão. Ah, não, botão, mas eu não quero por meses, né? Eu quero dividir aqui, ó, olha aqui em cima que bacana. Por ano, olha lá, ó. Eu quero saber quanto que foi o ano de 2015, quanto que foi o ano de 2017, quanto que foram todos os anos, igual tava inicialmente. Então, assim você pode simplesmente customizar de acordo com você aqui, ó, por dia, quero saber no dia 8 de janeiro de 2015 quanto é que foi? Tá aí a informação no dia 8 do dia 9 e assim por diante note, portanto, que você Faz o que você quiser, é basicamente uma ferramenta aí de filtragem das informações, só que de uma maneira um pouco mais, um pouco não, bastante né, mais didática e mais bonita de se ver, né? Então vamos lá de novo projetinho ó, eu quero analisar por trimestre, mas eu vou pegar um negócio que você adora aqui que é o chuchu, então só que quer o chuchu, só filtro o chuchu. Vai filho, olha lá. Aí ah, eu quero, contar é que foi o chuchu no quarto trimestre de 2016? e com isso você vai analisando, negócio que é bastante legal, bastante útil na verdade principalmente se você quer analisar de maneira temporal a sua base de dados, isso fica bonitinho e fica o um negócio bem fácil do seu cliente mexer se for preciso tá ok? É lógico, para manipular uma informação como essa, é interessante, para nos dizer essencial fundamental, que você tenha conhecimento do, da tabela dinâmica como é que ela funciona, quais são aí as suas limitações, quais são as suas vantagens etc, então eu recomendo antes de você for fazer linha do tempo para todas as suas bases de dados, que você retorne e acabe estudando um pouco mais os conceitos aí de tabela dinâmica. Então o vídeo de hoje foi esse, peço gentilmente, se você gostou, não gostou, tem aí os comentários, de like, de dislike fique à vontade, se você gosta do nosso trabalho, aproveite para nos seguir, se você não gosta, fique à vontade para sumir daqui e procurar o canal que lhe agrada. Muito obrigado, um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a próxima semana, poxetinha.